Olá, vamos tratar hoje de um assunto delicado, o suicídio. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida em todo o mundo. No Brasil, a média é de 11 mil vítimas por ano. A maioria das tentativas envolve as mulheres. O mês setembro amarelo marca um período de conscientização. Mas será que existe relação entre o suicídio e o trabalho? Vamos descobrir agora, na nossa entrevista com o médico e presidente da Associação Matogrossense de Psiquiatria, Carlos Perioto. Carlos, obrigada pela sua presença aqui conosco. Doutor, a gente sabe que o tema suicídio, ele é complicado e delicado de falar. Mas eu já iniciei a nossa entrevista perguntando para você quais são as causas. A gente consegue explicar isso? Sim. É, 90% da, dos suicídios tá? estão associados a alguma doença mental, tá? As principais doenças mentais associadas ao suicídio seriam os transtornos de humor, as depressões unibipolares, né, o transtorno afetivo bipolar, nos seus episódios maníacos, a esquizofrenia, tá? as dependências químicas, né, as dependências de álcool, crack, que aumentam muito a impulsividade, tá bom? E os transtornos de personalidade, que tem um. um, um, um o comportamento de alta impulsividade, de tentativas de suicídio recorrentes quando frustrados, decepcionados, tá? Existem tentativas de suicídio associado a outras doenças psiquiátricas também, como alguns transtornos de ansiedade, transtornos de ajustamento, ou estresse pós-traumático, tá? Então, na maioria das vezes, quem comete suicídio, tá? Mais de 90% das vezes, tinha alguma doença mental que não foi tratada, que não deu tempo de tratar, de fazer alguma intervenção. E quais são os sinais de alerta que tem que deixar essa pessoa atenta e também os familiares? É, quem costuma é, tentar suicídio no ano a, anterior, tá é, ele tem alguma... Algum gesto suicida, ele já tem alguma atuação nesse sentido, a pessoa verbaliza é, é, que não está mais suportando a vida, que não está satisfeita, que não está aguentando mais, que as coisas perderam a graça, tá? Também, além da verbalização de tristeza, né, existe a mudança, a mudança comportamental. A pessoa que tem uma mudança comportamental muito significativa, um isolamento social, é, um desleixo com os próprios autocuidados, tá? a pessoa para de ter a rotina que tinha antes, que gostava tanto, né? não consegue mais ao trabalho, são sinais assim, é, mais evidentes de que a pessoa possa ter um quadro depressivo, isso é um sinal de alerta para a gente poder fazer uma avaliação médica psiquiátrica. E, doutor, existem alguns fatores que podem desencadear isso, tipo estresse no trabalho, pressão também? Sim. É, as doenças mentais, é, elas são uma grande é, é, interação entre as predisposições genéticas, biológicas de cada um, tá? Psicológicas também, individualmente, com o ambiente, com os estressores ambientais, tá? Um ritmo de vida muito estressante, de muito trabalho, de muita sobrecarga, sem um equilíbrio com lazer, sem um equilíbrio com descanso, tá? vai deixar essas pessoas suscetíveis a um quadro é, é, a longo prazo, esse estresse crônico a longo prazo de alguma doença mental, algum transtorno de ansiedade, uma insônia crônica, algum quadro depressivo e, consequentemente, o desfecho dessas doenças, quando não tratados, é o risco alto de suicídio. O assédio moral no trabalho também contribui? Com certeza, tá? O assédio moral, ele é um grande estressor após o assédio. As pessoas ficam muito abaladas, mexidas com isso, muitas desenvolvem transtornos ansiosos, né? É, é, é um, algo a se pensar e, e, e dar a sua devida atenção. No caso do trabalho, o empregador, ele deve ficar atento também ao empregado que apresentar alguns sintomas da depressão, da ansiedade? É, com certeza, qualquer pessoa próxima, né? É, é, família, amigo, trabalho, alguém da igreja, né? alguém do círculo social próximo da pessoa pode, é, de maneira delicada, perguntar se o outro está precisando de ajuda, se está acontecendo alguma coisa, né? é, tem pessoas que nascem com o um dom de conseguir abordar, né? A gente, e outras podem desenvolver essa capacidade de, é, delicadamente, ir criando vínculos, né? confiança, sintonia para abordar e ajudar as pessoas que estão passando por isso. Doutor, ainda existe preconceito, mas o funcionário é bom ele conversar na empresa, dizer que tem a doença? Com certeza é bom as pessoas saberem que você é, tem um quadro clínico, que você está tratando, né? É, é. A ideia é você falar isso talvez para as pessoas corretas, que você sabe que realmente vão se importar, que realmente precisam saber disso, né? E não necessariamente sair falando para todo mundo a torto e direito, né? A ideia é a gente tentar encarar como se fosse uma doença normal, igual pressão alta, né? A gente não sai chegando qualquer, qualquer um falando, eu tenho pressão alta, eu tenho pressão alta. A gente fala para a família, a gente fala para o chefe se a gente já teve alguma crise ou um mal-estar hipertensivo, a gente fala para alguns amigos, né? A, a ideia é a mesma, é a gente tentar fazer a, a mesma conduta em relação a outras doenças crônicas. Agora, buscar o tratamento a gente sabe que é importante, mas às vezes a pessoa não tem essa força. Como fazer isso? É... Então, o, o, a ideia principal é, do, da, do que a gente está fazendo aqui hoje, da nossa entrevista, é trazer a ideia do Setembro Amarelo para conseguir prevenir o, o, o suicídio. Né? A ideia é, é, é, é colocar tudo é, de maneira equivalente, então é, se a pessoa tem alguma doença mental, ela precisa procurar ajuda médica, ela precisa de uma avaliação médica, tá? Assim como quem tem é, dor no peito, procurar uma ajuda médica, uma avaliação médica, assim como quem tem diabetes alta, tem que procurar uma avaliação médica, tá? Então, a, a maneira da gente conseguir prevenir isso, diminuir isso, é orientar as pessoas que têm é, alterações comportamentais, tá, é, é, psicológicas, a procurar ajuda médica, avaliação médica. E existe esse tratamento pelo SUS? Com certeza, tá. É, existe toda uma, uma rede de atendimento psicossocial desenvolvida para oferecer é, o, o, o atendimento psiquiátrico médico pelo SUS, tá. É importante a gente dizer, então, que o apoio da família, dos funcionários e da própria força da pessoa também é extremamente importante nesses casos? Sim, a, a, a, as, as pessoas ficam doentes e, e, e muitas vezes né, a gente precisa da ajuda de alguém da família para levar no médico, para convencê-la de que ela tem que tomar o remédio, né? Não é, não é diferente no quadro de psiquiatria ou, por exemplo, no quadro de pressão alta, tá? É, precisa sempre de um apoio, com certeza, das pessoas próximas. E é importante dizer que o senhor estava me dizendo que a pessoa sofre e, quando o caso de suicídio acontece, os familiares sofrem muito também. Sim. É, quando o, o, o indivíduo comete o suicídio, tá? ele atinge, em média, de 5 a 6 pessoas no seu entorno social. A família fica muito abalada, a família tem sentimentos de impotência, de culpa também. Então, aquela ideia do paciente suicida que ah, se eu morrer ninguém vai sentir minha falta, não é uma verdade, tá? As pessoas do trabalho ficam muito impressionadas com aquilo, né? É, impactadas, então, na verdade, é muito dramático o, é, o acontecimento do suicídio. E como o Setembro Amarelo, ele contribui? O Setembro Amarelo é um mês voltado é, para essas é, atividades educativas, de palestras, é, a gente então é, dá é, participa de rádio, tv, de programas é, que envolvam assunto, palestras em escolas, em órgãos públicos, tá? em empresas privadas, é a disseminação do assunto, é falar sobre o assunto sem preconceito, sem tabu, de maneira clara, direta, e educar as pessoas para tirarem essa ideia de que a doença psiquiátrica é um bicho de sete cabeças, tá? Não é. É uma doença médica igual as outras. Por que, que é tão fácil tratar uma pressão e tomar remédio para pressão, e é tão difícil tratar uma depressão e tomar remédio para depressão? tá é, é isso que a gente tem que trazer, essa, essa é a mensagem que a gente tem que trazer. Para a gente finalizar então, doutor, eu gostaria, como médico psiquiatra, o senhor desse um recado para essas pessoas que precisam de ajuda. É, o meu recado, a minha ideia é que o, o meu trabalho hoje é toda semana receber pessoas que estão em risco de suicídio. É, eles têm pensamentos, planejamentos, ideação, e muitos deles nunca receberam um tratamento adequado, nunca receberam uma avaliação, nunca... É, foram medicados, tá? e depois que a gente consegue tratar, medicar, é, isso melhora muito, tá? isso responde muito, as pessoas seguem a vida, desfrutam da vida, então o suicídio tem tratamento, tem prevenção, existe esperança no tratamento dessa doença, com certeza. Sou Carlos Periota, a gente agradece a sua participação conosco e até a próxima. Obrigado pelo convite, tudo de bom. Chegamos ao fim de mais um trabalho em revista.